Kaique, boa noite, Tabata. Está sendo coletado assinaturas para abertura da CPI para investigar o MST. Nunca ficou claro em espectros de uma esquerda mais moderada. O que você pensa sobre esse movimento e as suas ações? Você poderia esclarecer? Posso. Eu não tive contato com essa CPI ainda. E aí o Kim vai poder dizer que tem muitos pedidos de CPI em frente. Então assim, sobre essa específica, cara, me manda um número, me comprometo a ler, ter um posicionamento, colocar etc. Agora eu posso comentar sobre o que está acontecendo, porque eu não sou idiota, né? eu sei o que está rolando na sociedade. Invasões rolando. Exato. Acho que um ponto específico é, vou voltar para a lei, é, porque eu acho que esse país vive como se não houvesse lei aqui. A lei é muito Isso, clara sobre a invasão em terras produtivas, o que está acontecendo é errado. As pessoas precisam ser retiradas, a lei tem que ser cumprida. Agora eu tomaria muito cuidado, não sei qual é o teor desse pedido de CPI, mas para a gente não generalizar. O MST não se reduz a isso. O MST é um movimento amplo, com muitas pessoas, que inclusive é referência em produção agrícola familiar. Então, eu estou falando isso porque eu não li. Então, eu tenho medo aqui de dar uma opinião que seja descasada com o que está lá. Mas, cara, é errado, a lei tem que se fazer valer, não vou defender invasão em terra produtiva. Agora, vamos tomar cuidado para não pegar esse caso e falar de um movimento que é muito maior do que isso. É, a CPI é sobre as invasões. Eu, tô, cê, eu sou um dos tá, autores. Eu vi CPI... você e o Salles ali fazendo uma coletiva. A gente coletivo, juntou, né? eu, o Zuc e o Salles, a gente juntou, já foi protocolado. Então, aliás, para quem está perguntando, às vezes, ah, a Tabata a, tá, tá, vai assinar ou não vai assinar? Ela não vai, porque a gente já protocolou. Então, ela, ela não. Ninguém, essa pode, você não me mandou nin, ninguém pode nem assinar nem desassinar, né? Agora, que companhia se arrumou para é, você, do Salles, é, viu? É, Responde é. alguns crimes na justiça. Ah, mas... mas é enfim. a base do Lula, tá? Mas a gente vai entrar num debate perigoso. Uma pausa no um vídeo para falar do Clube Bimbelli. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você...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 e invasão não só de terra produtiva, mas de floresta plantada, né? Eles falaram: "Não, mas é é é uma uma é agride o meio ambiente, pelo contrário, sequestra carbono." É coisa de quem não tem a menor noção do que está falando ou é extremamente maldoso. Ah, não, porque usa muitos agrotóxicos. Não, desculpa, meu amigo, primeiro, todo país, né, que tem produção agrícola utiliza defensivos agrícolas. Inclusive, um dos países em que as pessoas mais vivem é o país que mais usa defensivo agrícola, que é o Japão, porque as suas terras são... é muito difícil, né? É um monte de montanha, é muito difícil fazer agricultura no Japão, ainda assim, né? É, eles utilizam sete vezes mais defensivos do que a gente e vivem muito mais do que a gente. Muito bem. Um outro ponto, e aqui, pegando como referência a lei, como a tabla colocou, mesmo se a terra fosse improdutiva, não é legal um movimento privado invadir aquela terra. Continua sendo esbulho processório. Porque quem define se a terra está cumprindo a sua função social ou não é o poder público, não é um movimento privado. Então, seja produtiva, seja improdutiva, nenhum indivíduo privado tem o direito de interpretar a Constituição diretamente. Senão eu vou lá como MBL e falo, olha, eu tenho direito à liberdade eu acho que, e à livre iniciativa, dois princípios constitucionais. Eu acho que pagar 40% de imposto fere né, o meu princípio da dignidade humana, porque eu sou um fim em si mesmo, eu não posso ser um meio de exploração do Estado, fere minha liberdade, etc e tal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou pagar, e aí depois eu vou negociar com o governo quanto eu vou pagar. Pra mim é isso que esse movimento faz. Ele vai lá, invade, ilegalmente, seja produtiva ou seja improdutiva, e depois negocia. Cara, eu não acho... Eu Tenho muitas questões com vários membros da MBL. Mas eu não acho correto, eu vim aqui falar, o MBL tá lá produzindo fake news sobre mim há uma semana. Mas hum. vários dos seus membros estão, caso vocês queiram saber. Produzindo fake news <risos> sobre você há uma semana? Já falamos sobre isso, hum. mas o meu ponto é, vamos tomar cuidado de não generalizar, porque eu conheço muita experiência massa do MST. E falei, esse caso é condenável, sabe? Cabe à justiça. Hum. Agora, toda vez que a gente generaliza, isso serve a quem? Acho que entra um pouco no que o Paulo estava falando de um grupo sempre protege um grupo, outro sempre protege outro grupo. A gente tem que ter a capacidade de debater caso a caso. Como a gente fez aqui na questão... É o que a CPI vai fazer. Não, perfeito. Eu falei, não sabia que tinha essa CPI, mas acho que esse caso é absurdamente condenável. Mas é a questão do debate que a gente fez sobre pessoas trans. Cara... Não é sobre qualquer debate sobre o tema. É sobre esse debate específico da forma como ele foi feito. Porque acho que a internet está cheia de generalizações. Você tira toda a fala, qualquer coisa de contexto. Isso serve a quem, sabe? Serve à polarização. Serve aos grupos que já estão no poder. É importante tá, ter mas um mas diálogo minha, com o MST. Mas a, mas a minha opinião bom, é de as que e é de que o MST institucionalmente, por propósito, como um dos seus principais propósitos invade terras como meio de negociar com o poder público. E isso é ilegal. É a prática, é o histórico do MST. Aí o Lula deu até uma entrevista né, na, durante a campanha presidencial falando, não, mas o MST de 30 anos atrás não é o MST de hoje. Mas, subitamente, a partir do momento que o Lula assume o governo, as invasões voltam. E o Lula tem um, tem um discurso contraditório. Mas você acha que o Bolsonaro fazia o quê? Ali? Porque ele, ele diz promover... O, o, o Bolsonaro, ele não uh, daria graça, ou daria indulto, ou daria qualquer tipo de... Ou faria negociação com que esses, é que grupos, com ilegais, com esses né? grupos. Que é o que ele fez com os garimpeiros ilegais, né? Com esses grupos. Que é o que, acho que o Salles fez com os, com os garimpeiros ilegais. O que é igualmente ou reprovável. Caso o caso do Salles é mais específico de exportação ilegal de madeira. Isso. Enfim. que ele que é, igualmente, tudo que criminoso é igualmente reprovável. É, mas meu ponto é... Passou a ter... Porque na minha avaliação tem uma disposição do governo de negociar a partir do momento que se comete um crime. E isso eu acho absolutamente ilegítimo. Eu faço um paralelo aqui até extrapolando, né? Que é a posição da União Europeia, dos Estados Unidos, do Japão e de Israel em relação à invasão da Rússia à Ucrânia. Ah, vamos negociar com a Rússia. Peraí, significa que se eu invadir um país soberano, eu tenho o direito de negociar e ter uma vantagem nessa negociação? Pra mim, é a mesma coisa. Então, significa que se eu cometer um crime, eu tenho a vantagem de poder negociar com o governo e ter boas condições pra minha negociação, isso é um incentivo ao crime, assim como é um incentivo à invasão ao país soberano. É a minha avaliação. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar tá gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? não foi minha família.